Olá pessoal, vamos falar sobre ABA? ABA é milagroso? Em quanto tempo a criança vai se recuperar depois que ela começa a fazer um tratamento correto baseado em ABA? Esse vídeo foi inspirado pela Gislaine, que é uma mãe que mandou lá. Quando a gente coloca no Instagram, lá no meu canal do Instagram, tem Vira e mexe eu coloco caixinhas de perguntas para vocês fazerem e eu leio todas as perguntas para inspirar vídeos aqui e também para responder para vocês sempre que eu consigo. E a Gislaine colocou assim, meu filho começou a fazer tratamento aba 20 horas semanais, em quanto tempo ele vai ficar sem os sintomas do autismo? A minha vida se baseia em estudar, pesquisar, exatamente isso Gislaine, como fazer para maior número possível de crianças, ter a menor quantidade possível de sintomas do espectro. Você sabe, você me acompanha lá no Instagram, você vê meu dia a dia, o quanto eu estudo, estudo, estudo, vou para fora, faço pós-graduação fora, milhares de horas lendo artigos e pesquisando as melhores técnicas, o que alguém descobre lá na China de oportunidade de uh, técnica para melhor estimular uma criança, eu estou antenada e ligada o tempo todo e busco e pego e trago aqui para vocês, você sabe disso. Mas a gente não sabe se uma criança vai responder a ponto de ficar sem sintomas. Então a aba análise do comportamento aplicada é usada para tratamento de atrasos no desenvolvimento porque tem técnicas que funcionam. E a gente não arrisca, a gente faz o que já é conhecido e certo para desenvolver crianças grande parte das crianças evoluem muito algumas crianças evoluem muito muito muito e que aí em torno de três a cinco por cento das crianças ficam sem sintomas do espectro a gente precisa garantir duas coisas no tratamento de uma criança a gente precisa garantir a qualidade dessa terapia aba então precisa ser profissionais que saibam muito bem o que estão fazendo sejam muito estudiosos estejam numa equipe que tenha mentoria, supervisão, discussão de casos, porque assim a gente consegue juntar com conhecimentos de outras pessoas e melhorar muito a qualidade da nossa terapia. Precisa ter muito treinamento, precisa saber o que está fazendo e precisa ser com estratégias naturalistas, precisa considerar a alegria da criança, precisa considerar as ideias dela, precisa seguir o que ela faz e ampliar o repertório dentro do que ela já tem, que todas as crianças têm coisas muito boas. E a gente depende também, para a evolução da criança, a gente depende do nível de gravidade, a gente depende se essa criança tem deficiência intelectual associada ou não. Crianças que têm dificuldade de aprender que têm deficiência intelectual, elas vão evoluir, mas elas vão evoluir com mais dificuldade. Elas precisam de mais tempo para aprender coisas, enquanto algumas também minorias aprendem muito rapidamente. Então a gente tem um grupo de crianças, isso para todos os tratamentos, a gente tem um grupo de crianças que melhoram quando o tratamento é adequado, quando a família é engajada, quando tá tudo feito certinho, mas algumas crianças evoluem um pouco menos. Então a gente não sabe dizer assim, sem conhecer teu filho, se ele vai fazer parte... De, de, do grupo de 3% a 5% que evoluem e ficam sem sintomas do espectro. Apesar de que mesmo nesse grupo, os genes não se alteram. A história da criança não é alterada, os genes não mudam. A gente sempre vai ter uma criança que pode ter outros sintomas que apareçam, tá? Não é a cura total ainda. Mas a gente precisa trabalhar e sabe que a terapia comportamental ajuda e ajuda muito essas crianças. Então, Gislaine, a minha dica para você que é mãe é que a gente não precisa curar, a gente não precisa transformar as crianças para serem o que a gente quer que elas sejam. A gente precisa trabalhar com elas para elas terem uma vida autônoma, funcional, para elas serem felizes, para elas conseguirem desempenhar um bom papel dentro do que elas também têm condições e querem fazer. Não sempre transformar essas crianças no que a gente quer que elas sejam. Fica aí a dica pra gente pensar. Coloquem nos comentários se vocês concordam, o que, que vocês acham disso. Bem, então se inscrevam no canal e escrevam para mim aqui ou lá no Instagram o que, que vocês acharam. Tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.